Olá, eu sou o Lucas e o meu grupo vai apresentar Concretizações do Cuidado. Concretizações do Cuidado é feito pelo, contido pelo grupo Arthur Azalim, Daniel Pompotis, Gustavo Lopes, que sou eu, Lucas Saliba, Lucas Santiago, o seu Ilustríssimo, que sou eu, Pedro Acioli e Rafael Mauri O livro que vamos apresentar foi escrito pelo grande Leonardo Boffi, Uh, o nome do livro é Saber Cuidar. Nós vamos apresentar o capítulo final dele, os, últimos, os primeiros cinco tópicos do capítulo final. Muito obrigado pela atenção até aqui. Eu e Lucas desejamos para você um excelente vídeo. Cuidado com o nosso único planeta. Explicando a visão do autor, segue alguns pontos importantes para entender a reflexão dele sobre o cuidado. Desses pontos podemos citar. Cuidado todo especial merece o nosso planeta Terra. Nessa citação, o autor quer dizer que cuidar do nosso planeta vai além de nós fazer nossa parte. É necessário uma conscientização geral. Nosso planeta é nosso lar e não existe plano B. No ponto 2, a industrialização do século 18 a população mundial cresceu oito vezes desde a sua ocorrência. Pegando essa linha de raciocínio, a produção necessária para sustentar esse povoamento também aumentaria conforme esperado. Contudo, cresceu mais de cem vezes quando se leva à exploração de recursos naturais. Esse gasto é exorbitante de matérias-primas, desgastou nosso planeta pelas décadas, como nunca antes nos milênios que se passaram. Por isso, precisamos passar por uma alfabetização ecológica, como diz o autor. Por conta dessa destruição, nada menos que um movimento de força equiparável para... seria necessário para parar ou até reverter os danos progressivos que são feitos ao bioma do planeta. Concluindo essa visão, devemos ter a noção do tamanho esforço que deve ser efetivado por todos nós, pois esse é o único, nosso único planeta, e é realmente o único que vamos ter. Então, o ser humano ele é um ser vivo, assim como todos os outros seres vivos da Terra inteira. Só que a sua diferença e o seu dom é que ele possui a fala. Então, ele é, ele é capaz de desenvolver relações com outros seres humanos, relações ilimitadas. E a partir que ele estabelece essas relações, é, a partir dos primeiros contatos ali, a partir das primeiras impressões, as primeiras trocas de ideias, as primeiras buscas por respostas por ambos os lados, é capaz de você perceber se vai ser uma relação de cooperação, onde você pode ajudar o outro, pode é, resolver as suas dificuldades juntas com ele, ou pode ser uma relação de dominância, onde a sua ideia vai se prevalecer maior e melhor que a dele, mesmo sem ter comprovação em relação a isso. E a partir disso você vai construindo as suas relações de forma ilimitada e montando uma sociedade igual a gente vive hoje. Quando a gente fala de sociedade dos dias de hoje, percebemos o quão fragilizada essa estrutura é, má qualidade de vida para seus cidadãos, pois geralmente estão determinados na força do trabalho ou até mesmo na exploração da mão de obra de países desenvolvidos na, é, para atender uma demanda industrial, deixando esse, geralmente esses povos na carência ou na miséria. O conceito de desenvolvimento sustentável vai de contramão a todo conceito que já foi falado aqui até agora. Onde uma sociedade ou um planeta produz o suficiente para si e para os seus e é capaz de repor. Mostrando um, bom, um senso de solidariedade para as gerações futuras, na verdade. É pensar no futuro, pensando em consumir responsavelmente. É aí que a gente vê o valor no desenvolvimento. Que está, na verdade, no ser humano e não na produção de riqueza ou então no mercado. A gente está falando aqui de melhoria de desenvolvimento enquanto humano. E essa construção só vai acontecer no coletivo social, principalmente se há tolerância entre as diferenças, cordialidade nas relações sociais e o bom senso com o entendimento desse conceito, que na verdade é a sustentabilidade. É, bem, Jung apresenta no seu texto como que cada pessoa consegue expor ao mundo né, é, a sua essência humana de uma maneira única. E essa maneira, e apesar de que cada pessoa tenha uma maneira diferente, ela não consegue ser definida, né? Essa essa diferença de cada pessoa é o que torna ela humana, como, como se fosse isso. Porque é um, um, um conceito mutável, então você não consegue definir, né? Como que cada pessoa irá expor isso, irá transparecer isso ao mundo. E com isso vem que... A relação entre o homem e a mulher, entre, né, entre todas as, as pessoas, elas causam um estímulo recíproco ao seu ânima e ao seu ânimos. Né? As mulheres em relação ao homem estimulam a maneira de ser cuidado dele, e o homem estimula a mulher o modo de ser trabalho dela. Né? Esses são os termos que, ele, que Jung utiliza no texto. Entretanto, existe um impasse que é quando esses... Essas existe uma diferença entre esses poderes que são estimulados, né? E quando o homem estimula demais, como se ele fosse... É, fazendo com que ele sobressaísse, né? É, é transparecido de, na forma do machismo e na forma do patriarcalismo. E quando esse estímulo da mulher, né? Ele é sobressaltado, a gente vê com a o matriarcalismo. E ele ele cita que para balancear esses esses extremos né esses dois pontos seria necessário entender essas esses pequenos essas desigualdades né não como desigualdades mas sim como diferenças e como uma das riquezas humanas porque, porque cada diferença dessa é única em cada relação então e para encontrar um estabelecer um, um médio né entre esses um, um equilíbrio, Seria necessário a conversa, o diálogo, e ele aponta isso como uma das melhores soluções para conseguir uma interação mais saudável entre a humanidade. No capítulo Cuidado com os pobres, oprimidos e excluídos, o Boff chega na conclusão de que a generosidade e a empatia são os principais responsáveis por ajudar quem está em uma situação mais delicada. Mesmo que isso esteja sido colocado em xeque, né? Afinal, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, a gente já faz essa política de assistencialismo e ajuda ao próximo há bastante tempo. E ainda assim existe racismo, existe pobreza, existe discriminação. Então é muito fácil questionar se realmente está fazendo efeito e se realmente funciona. E o Boff diz que sim, funciona, mas que todo mundo precisa ser empático com o outro. Obviamente, você não precisa ser pobre para querer ajudar quem é pobre, né? Afinal, nada me impede de querer ajudar uma pessoa que está numa situação mais complicada que eu. Só que ainda existem pessoas que não vêm dessa forma e, muitas vezes, fazem julgamento de caráter. Falam que a pessoa não trabalhou bastante, falam que ela é preguiçosa, vagabunda, etc. E isso não é exatamente o que o Boff está querendo dizer como ajudar. Isso é exatamente o oposto. O que seria... o ajudar, que o Boff cita, seria você, às vezes, dar um dinheiro, dar um conselho, você ser uma pessoa mais empática, se colocar na situação da outra, e fazer o seu julgamento a partir daí, não a partir do seu ponto de vista de onde você está agora. Quando o Boff escreveu esse livro, na década de 90, né, em 99, ele estava é, na virada do milênio, né, anos 2000, e o Boff fala que mesmo a gente tendo essa virada do milênio, a gente não mudou, não chegou na, na civilização e na era de paz eterna com todos os humanos. Porque ainda existem pessoas que são incapazes de se colocar na situação das outras. E o jeito que o BOF achou, e é por causa disso que existe pobreza, né? E o jeito que o BOF achou para acabar com a pobreza e todos esses males, é a gente sendo pessoas mais empáticas.